If I go go, if I pay when... Olá galera, tudo bem com vocês? Miguel Alves aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Miguel Alves em empreendedorismo digital. Pessoal, fica comigo, assista esse vídeo até o final, porque nesse conteúdo aqui, nessa aula tão foda, eu vou ensinar pra você tá? como criar um público de remarketing, ok? Então, como fazer remarketing? Okay? Um tem um tema bastante é, buscado, né, no Google. Então, nesse vídeo aqui, eu quero que você entenda e aprenda também, tá, o que, que é um remarketing. Ok, quando eu falo de remarketing, realmente é público personalizado tá? São públicos que realmente que já te conhecem. Então, você vai anunciar, ok, para essa galera que já te conhece. Ok, não confundam é, remarketing, ok, com público semelhante, tá? Porque o público semelhante, de fato, ele não te conhece, ok? Então, quando a gente trabalha esses dois públicos, tá? Quando eu falo de remarketing, porque são públicos ali, né? Personalizados, que pessoas que já interagiram com você em, em alguma publicação sua, tá? Em algum anúncio, tá? no teu Instagram, em um site teu, certo? Em uma página sua, uma fanpage. Então, aqui são públicos, de fato, que são públicos quentes, certo? Então, se você já gostou da ideia, cara, se isso, isso, isso te interessou, já peço que você já deixa aqui embaixo, já se inscreva no meu canal, deixe o seu like, o seu comentário e não esqueça de poder ativar o sininho, porque assim vai ficar muito mais fácil para o YouTube entregar para você o meu vídeo. Então, sem é muita enrolação, bora para o nosso conteúdo na prática, que eu gosto de entregar para você aqui todo o conteúdo aqui, bem direto ao ponto. Beleza? Bora. Então, você vai vir aqui, ó, nesse menor hambúrguer que a gente chamamos, né? Hambúrguer, clique aqui nele, clique aqui nele, certo? E aqui ó, você vai vir aqui ó, públicos. Beleza, clica e aqui ó, vai aparecer para você essa telinha. Tá, não te preocupe, porque aqui a minha conta é nova. Tá, no teu caso aqui a tua conta não vai ser nova, então né, provavelmente já para deixar bem, bem isso já bem frisado. Tá, se tiver uma conta nova, vai aparecer para você assim, mas não te preocupa, ok. Só você clicar aqui no meio, aqui ó, clica nesse botão aqui ó, clica certo. Você vai sair desse botão, ó, sai dele, clica aqui, fechar, fechamos. Tá vendo, já apareceu correto e aqui temos aqui algumas opções tá nessa janela tá essa janela aqui é o que eu percebo que ele realmente nos é, mostra tá e aqui é onde a gente vamos trabalhar né o que nós precisamos para executar a nossa missão correto então aqui ó por exemplo aqui para você tá públicos de site vamos clicar aqui clique em avançar certo e aqui ó você pode manter aqui certo você pode colocar aqui em português traduzir para português aqui agora ficou melhor então é o seguinte aqui ó você tá? vai manter aqui o um pixel tá? cê, se você tiver mais de um pixel você vai, vai selecionar o okay? qual pixel que você quer né, trabalhar ok e aqui temos os eventos ok tem todos os visitantes do site tem pessoas que visitaram páginas tá, web específicas ok e visitantes por tempo gastos que todos os visitantes certo então você pode né, optar por essa opção tá aqui é para quem realmente pisou no teu site, ok? Toda pessoa que for lá pisou no teu site está na tua página específica, então você vai poder marcar e aqui embaixo, tá? Pessoas que visitaram a página da web específica. Então, se você tem alguma página específica, por exemplo, né, uma página é, de boleto ou cartão, certo? Você vai pode também. E aqui essa parte que é muito importante, ok? Muita gente aqui é coloca aqui 180 dias tá aqui é uma coisa que você precisa investir mais tá? você precisa ter mais tempo então eu super recomendo que você faça né, os testes você faça os públicos de, de 7 ok de 15 e de 30 dias tá quanto mais o público aqui ser mais próximo mais é fácil vai ser porque a pessoa vai lembrar de você beleza se você quiser anunciar para essa galera é muito bom você colocar aqui eu super recomendo que você coloque aqui no máximo aqui 15 dias Beleza? Se você quiser começar, se você quiser testar, você pode começar aqui, ó. Você pode botar, colocar o de 7, por exemplo. Tá? Vou te dar aqui um exemplo aqui para público de 7 dias, por exemplo. Certo? É, se você é, tá rodando a tua campanha, tá? Durante esses 7 dias, ok? As pessoas foram lá, pisou. Certo? Pisou na tua página, mas não comprou, enfim. Tá? Você consegue pegar essas pessoas que são pessoas mais é, quentes, tá? Que são pessoas que estão mais filtradas no teu anúncio, tá? Na tua campanha. Beleza? Então você consegue sim né trabalhar essa galera poxa eu quero fazer para 15 dias coloca 15 dias certo correto e aqui eu costumo que testar o teste bastante 17 a tá? 7 de 15 dias e 30 dias tá bom eu costumo trabalhar com essas três é, opções de públicos beleza que você vai colocar uma chavinha tá você vai colocar aqui remarketing ok você vai colocar 15 de então beleza e fecha certo pronto você fez isso aqui, tá? Marcamos, beleza? Tudo pronto, pixel marcado, tá? É, você vai querer um público de 15 dias, certo? E aqui um público aqui, ó, remarque 15 d, tá? a é 15 dias, certo? Você vai criar público aqui, ó. Tá criando, certo? Beleza? Aqui você pode só concluir, tá? Não mexe nada, não clique em nada aqui, beleza? Você vai clicar só em concluir. E pronto, ó, o nosso público aqui foi criado, certo? Vou clicar aqui em iniciar. Agora, agora se você quer criar, né, um público do seu Instagram. Você vai clicar no Instagram, avançar, certo? E aqui é uma, uma coisa muito importante que eu quero que você fique, né, consciente. Ah, aqui você vai manter qualquer um dos. Aqui ó, você vai deixar selecionado o seu Instagram, certo? E aqui você vai marcar todos que se engajaram com essa conta profissional. Então você pode escolher qualquer das pessoas que visitou o um perfil da conta profissional. Você vai definir isso aqui, tá? Temos aqui algumas opções aqui embaixo. Então de acordo é, com o teu, de acordo com a tua estratégia que tu vai estar tá utilizando, tá? Uma dessas opções. Beleza aqui é só para pegar como exemplo para você entender, certo? Vou colocar aqui ó, o padrão. Todos que se engajaram com, a, todos que se engajaram com essa conta profissional, beleza? Clica aqui, ó, certo? E aqui, ó, tem o um público de 365 dias, tá? Que tu consegue também trabalhar, certo? Mas eu não super recomendo. Faça e faz a tua estratégia para você testar, coloca de 7, ok? Coloca de, de 15 dias, tá? Coloca de 15 dias, tá? Coloca de, de 30 dias, beleza? Então, eu super recomendo que você faça esses testes, porque vai dar muito bom para você, tá? Eu vou colocar para você aqui, por exemplo, aqui de 30 dias, certo? Você vai poder, aqui, ó, é, dar o um nome aqui para esse público. Vamos colocar aqui, vamos abrir aqui a chavinha de novo, aqui, ó. Vamos abrir, vamos, vamos, vamos aqui, abrir aqui a chavinha. Vamos colocar aqui, ó, Instagram. Tal, tá, Instagram ok 30d e fecha beleza tranquilo criar público e perfeito tá aqui sempre vai aparecer para você aqui criar público semelhante e que um anúncio você não liga com isso tá só, só descarte então clique em concluir sempre correto perfeito e aqui ó para vídeo views, ok o processo também é o mesmo você vai clicar aqui tá? Em vídeo, você vai clicar aqui em vídeos, avançar, certo? E aqui você vai escolher, tá? O qual tipo de, de vídeos, né? Pessoas que visualizaram, né, 25% do, do vídeo, tá? 50%, 75%, 95%. Então, eu, eu sempre eu, eu, eu anuncio mais certo para essa galera aqui, ó. Tá de de 50, 75, beleza? E de 95, certo? Ah, eu quero fazer Tá, eu faço sempre esse nesse nível aqui, ok. Eu, eu sempre faço. Eu sei, eu sempre faço nesses níveis, certo? E aqui eu coloco aqui os dias que eu quero, vou colocar 30 dias, certo? Eu vou colocar aqui o vídeo views, tá? Vídeo views, e fecho aqui, correto, atualizando, certo? E perfeito. E outro ponto que eu quero falar com você aqui também é sobre a página do Facebook. Beleza? Você vai selecionar, avançar, certo? Certo. Você vai selecionar a sua página que tu quer, certo? Então aqui ó, tem aqui duas páginas que Eu vou colocar aqui a minha página, certo? Coloquei minha página aqui, tá? E aqui você vai colocar aqui todos que se engajaram com a sua página. Você pode também anunciar também, fazer um remate para quem curtiu, né? É, a tua página, ok? Para quem visitou certo Ou qualquer pessoa que que foi da tua página, certo? Você pode também, OK? Fazer também remark para essa galera. Você pode colocar aqui, ó, 30 dias, OK? 15 dias pode testar, você pode sete né? 7 dias, isso vai depender 7 dias, isso vai depender bastante, tá? Da tua estratégia, do que tu tá fazendo. Beleza? Aqui é só um exemplo para você, certo? Então você vai dar o um nome aqui do, do público. Deu um nome aqui, certo? Você vai criar público. Tá, o processo aqui é o mesmo, tá? Para todos os exemplos que eu citei para você aqui. Beleza, não tem mistério, correto? É bem simples que o um processo. Então, só para pegar um overview aqui, certo? Você consegue fazer remarket OK? Para quem pisou no teu site, para quem visitou teu site, OK? Para quem é foi lá e clicou no, no link, tá? E saiu, você consegue também fazer remarket para essa galera, correto? Você consegue também fazer de vídeo view para quem assistiu teus vídeos, né, teus conteúdos, você consegue fazer remark para essa galera porque são galera mais quente, galera que já te conhece, aqui tá? que já viu teu anúncio, que já teu anúncio, que já interagiu com teu anúncio, certo? Que também já viu algum algum conteúdo teu também, certo? Você consegue fazer remark também para para essa galera também. Então porque são galera mais aquecida, galera que já, já já se filtraram com alguma coisa sua na internet. O Instagram também é a mesma coisa, até tá? o processo também é o mesmo correto pessoas que já viram já o teu conteúdo é como é que se interagir com alguma publicação sua anúncio e etc beleza a página ea a página do facebook também a mesma coisa certo você consegue também fazer um remark para essa galera também ok que são a galera que já te conhece que já curtiram a tua página galera que já se filtraram, e se engajaram né com o teu conteúdo ali da tua página do facebook beleza então o, nosso, o vídeo de hoje foi esse conteúdo aqui tá que eu quis passar pra você se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui abaixo embaixo nos comentários aqui, porque eu vou ter uma honra de poder estar te respondendo, certo? E se você já gostou também desse vídeo, poxa, já deixa aqui embaixo, já se inscreve no canal mais uma vez, para você não perder nenhum conteúdo aqui que eu trago para você aqui no nosso canal. Beleza? Vou deixar passando aqui também aqui já tá é, alguns vídeos para você também já acompanhar, ok? Para você já também já se filtrar também com meus conteúdos aqui e poder aprender tráfego de uma vez por todas. Beleza? Um forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.